A já joga junto, vai lá não perder, não perder o ciclo dela. Aí você vai, quando se olha umas duas, três, três vezes, ainda acho que dá. É igual eu fazia, eu tinha um par de arma seca na época, quando eu criei 300, 400 passarinhos, né? Porque na época era bom, né? Você criava, mas você tinha condições de desmamar logo embora, né? Com 30 dias, 30 e poucos dias, você já desmamava e os caras já coisavam, você já mandava embora. E quando não dava canto, você já mandava para pro, os caras do Rio de Janeiro, o Ney, que era o, o maior comprador de passarinho, assim, desse jeito, meio, meio torto, era ele, era o Ney. Mas cadê? A turma hoje não tem o comprador desses passarinhos, o Zé. Então está ficando cada vez mais difícil, né? E, show, e a sementeira você, subindo, tudo... Você mas... já, já, já viajou ah, muito não. atrás de pássaro, né? Porque antigamente você tinha que viajar para pegar um pássaro bom, né? Quando você ficava sabendo... Sim, quando você ficava é, sabendo tudo... que tinha um pássaro diferenciado em uma determinada cidade, qual que eram as suas atitudes naqueles tempos lá? Então, você olhava pelo torneio, né, Zé, uns passarinhos diferenciados. Aí, pegava o telefone do cara e ia bater atrás, igual eu. Armando Soberano estava em Aparecido Tabuado. Nossa, quando tava Deus lá. Deus. Aí eu tive, aí eu, dá, dá cinco horas acho que, de viagem daqui lá, cinco, quatro horas. fui acho que, duas, três vezes lá naquela cidade lá. E longe, a ah, Pai do Céu. A buscar falar, o soberano? A irmã do soberano que estava lá, Zé. A irmã dele? A irmã né? do soberano é. estava lá, ah. a, uma filha dela estava lá, a soberaninha, que eu trouxe também. Trouxe uma, outra, lá, passei para o senhor Edgar, para final do Edgar. E nessa época você já tinha, tinha o soberano? Já? Você já estava com ele? Eu já estava com ele, Zé, em 97. Não, em, dois, em 88, 89, Zé. 89 ele era Pintadão, Maracajá, já saiu galando. Maracajá. Aí maracajá, deu bom, você foi atrás da família. Aí eu fui, depois de uns tempos, já fui atrás de tudo lá. Ah, eu peguei o Soberano que tava aí em Tupã e passei os caras de Prudente. Aí eu já fui lá, eles fizeram os casalamentos, fui lá e peguei ele, peguei a Ritinha e peguei essa... essa esse é, Melodia 17 com eles lá, já comprei deles. Aí eu falei, esse curió vai dar resultado para mim. Fui lá e busquei e certo que deu resultado mesmo. Só que infartou, morreu também. Ô Chico, para você deixar como dica, para você deixar como dica para os criadores novos de hoje em dia, quando se descobre um curió bom que ele gosta da voz, da melodia, do andamento, enfim, o que é que ele deve fazer? Ah. O criador novo de hoje, o criador de agora que está começando, o que é que ele deve fazer na sua visão? Ah, segurar, segurar para fazer galador, né? Principalmente, né, Zé? Você já falou aí. É, tem que testar ele, né, Zé? Porque talvez você muda num passarinho desse com a voz, andamento também não pode dar nada. É igual quando eu comprei o Zé Grandão, não deu nada, não deu resultado. É, e nem nas filhas dele, só as mais para trás depois. Se der, mas não deu, não, Zé. Porque eu segui umas filhas dele também, não tive resultado. Ô Xô, você já não gastou se muito dinheiro, Schonte? Você já gastou muito dinheiro com Curió que não deu nada? Ah, Zé, só, só, só no mês, só no mês, na turma lá de Assis, eu gastei só no ah. mês, 100 mil conto lá para eles lá, porque era tudo passarinho caro, lá. era passarinho caro lá naquela época, lá. Era passarinho, o menino era 20 conto, tudo desse jeito aí, a, a, umas fêmea lá de 5 conto, é, comprei um passarinho lá também, comprei o Danúbio, Comprei o Tritão. O Xote, e uma vez eu comprei, eu fui na casa do, do, do, do, do senhor Zé. É Zé, é Zé da, da. É Chiquinho. Chiquinho Garcia, o dono da, da, da Aviação Garcia. Oxoite, deixa, deixa eu falar uma coisa aqui rapidinho. Deixa eu falar uma coisa aqui rapidinho. É bom deixar claro para quem está nos assistindo aqui: a gente está falando de comprar, de vender. Você está falando de comprar, você comprava porque você é um cara que trabalha com criatório comercial até então, né? Aí compra-se e vende-se, né? No seu caso, quando uhum. você é um criador comercial. comercial. Já o criador amadorista não Uau. pode nem comprar nem vender, né? Só é rolo. É só rolista. É só rolo. É, o rolo ou doação. Aí você, é me doação. Diga, você me diga, qual foi o curió mais caro que você comprou e que não deu nada? Ah, foi o Zé Grandão. Zé Grandão, Zé você Zé pagou Grandão. quanto desse Zé Grandão Zé... aí? É, acho que é um passarinho meio grande, né? Mas passava muito, José. Chegava uns 60 samarinha, passarinho. Mas quanto você pagou nele? você pagou nele? Ah, rapaz, liberou uns 20 mil contos no negócio. <risos> Na época era dinheiro. Era dinheiro. Oh, Era bastante. Oh, Xô, só pra gente dar risada aqui. Hoje eu não corro mais, não, Hoje eu não corro mais, não. Eu sei, mas só pra gente oh. dar risada. Aí quando você viu que não prestava, você passou pro e foi? Não, Palmegiane eu nunca, nunca nem enganei ele. Eu ensinei ele criar. Até eu ensinei ele criar, Zé. Eu ensinei ele criar te por am, telefone. Quando ele, vinha. ele vinha toda semana aqui. Oh, Palmegiane te ama. É. Vocês dois, vocês dois têm uma aliança de, de muitos anos, né? É, vixe, nunca nem... Eu, a turma que enganou ele até em ovo. Até em ovo o nego enganou ele. Buscou ovo, o ovo não nascia. Eu falei, rapaz, você comprou é ovo branco, rapaz. Você trouxe ovo branco dos caras, rapaz. Como que vai nascer? Os caras enganaram até em ovo, coitado do homem, rapaz. O que, que é isso, rapaz? Mas aí quando você pegava um curiosinho, assim, você fez um investimento, tal, de 20 pau... E aí, não deu nada. O é. que, é que você fez com ele? E veio com o pior. Não, mas ele morreu, Zé. Passarinho, ainda, perdi ele. Morreu na tua mão. Perdi, passarinho. Morreu na minha mão. É. O menino também morreu na minha mão. O Melodia também morreu na minha mão. As então, pais de passarinho, tudo morreu na minha mão. Não foi vendido nenhum, não. Eu vendi só o Tritão. Porque o Tritão, eu galei uma, uma vez com ele. E ele não encheu o ovo. Quando eu comprei, ele não encheu o ovo. Acho que eu tirei umas ninhadas só, depois parou e não encheu mais. É igual a Iporã. Iporã eu criei pouquinho com ele só. Aí ele parou de encher. Mas quando eu vendi, eu falei pro Rodrigo de Santos que ele já não estava enchendo. Ele levou ciente do negócio. É. Claro, -te a, a, honestidade, a sua é, ética é Em Curió tem -te ter que ter honestidade, mesmo. Zé. É. Viu, Zé? Em Curió principal é a honestidade, né? De é, falar certo. Verdade. É. Hoje o nego só quer... Em tudo, né? Em tudo na vida a gente tem que ser sincero e honesto, né? É isso aí, é isso aí, Zé. É. Hoje a maioria dos caras é, só quer falar aí negócio de, de vender, de vender, não sei o quê. Não é desse jeito, não. É. Amizade vale muito mais, Zé. Esse negócio aqui. Vixe, você viu lá na pareja do Lua, lá como que é, pai? Lá é, é, é os antigos, você vê os caras antigos lá, tudo. Tem uns novos que a gente não conhecia, eu conheci alguns lá pelo... Que faz, conheci pelo Zap só, mas foi legal, foi bom, foi bom. Pra mim foi bom, que eu tava com uns 15, 20 anos, que eu não via a turma lá, o Zé Jão, o dácio o Chico, a turma lá, o até o, o França mesmo, tava com o tempo, eu nem via ele mais. Pamegiano, né? Muita turma. É, Pamegiano, vixi. Rapaz, foi bom. Você foi é que bom, me lá. levou até ele é. pra gente bater um papo, né? Você se lembra? É, eu falei pra você que ele tava, aí, ele tava aí Ele falou, não, se for eu vou Eu falei, vou, então vou Vambora, aí nós se encontrou lá Rapaz, coisa ali desse evento foi uma maravilha, né Foi uma, foi uma ah, bênção mesmo sim. ali Ter reencontrado diversos amigos ali, né É, agora esses dias Agora teve a, a porcada também, né Teve o um negócio da porcada é, lá um Mas porco, não fui não um porco na fornada, ainda né? vou. É, é, porco na fornalha Ainda é. então eu vou lá uma vez também O colega Percy lá o Percy é, é, é um o a da gente né? então vou dar um chego lá também a outra vez, eu vou dar um chego lá, que é mais perto né? Piracicaba, na Piracicaba eu já fui muitas vezes lá também, uhum. fui na casa de uma turma lá para pegar a raça do cachengue, que era a gaiola preta, fui na, pegar a Mazale também fui pegar a Magrona 103 fui pegar tudo essa ser para lá já andei muito, já andei muito por aí Ixi, tudo por aí andei pra, atrás de, de, de passarinho na época Garimpando é. os curiosos bons, né? É, peguei, peguei bom, peguei ruim também, né? É. Não foi todos bons, não, mas teve, teve sucesso, sim. Teve sucesso na criação. É. Mas isso aí é, um, ah, é uma de... coisa que é muito boa então, de se porque, falar porque também. Porque da estrela, Zé, né? é... foi? Porque é da estrela muito... eu tirei várias fêmeas, né? Uhum. Com Matu, tirei com Piporã, tirei com... Ah, tirei com bastante. Melodia. Melodia na, na, na estrela, na, na pauta 8, deu uma jarequinha... É, Estrela 11 Soberano deu, deu a Soberana do Caruzzi, né, Ah, foi tirando bastante, deu, deu bastante, porque foi como, foi, eu vendi como macho, mas era fêmea, na época não fazia sexagem também, né? Tinha, né, eu vendi, é, vendi até com um colega meu lá de São Paulo, seu Adelino, que me ajudou muito na criação, na criação passada, né, seu Adelino, o Olívio, a principal foi o Olívio, né, que, que levou os passarinhos para mim em São Paulo, foi entrando e já foi sair nos passarinhos de Soberano lá, né, nos, nos torneios, acho que eu fui duas, três vezes também nos torneios de lá, e... quem mais? É, é o Juniche, Junis e o Paulo, na casa, na casa Branca, acho que era a Casa Amarela, não sei onde que eles vendiam os passarinhos, depois foi a maioria, foi para lá, né, eu passei para eles lá, é, foi essa turma aí, sua Adelino, eu era... era... Era um colegão da gente, né? Sr. Adelino, sou o seu presidente da cerca, sou o seu Haroldo, o Falecido Haroldo, o Claudio Biuna, é a Sofravo, eu conheci o Jaques, o Falador, pixi, conheci muita gente lá. É, o, o italiano, o, o Imperial, foi campeão brasileiro em Paido, né, também, né? É, o, o, depois o, o Príncipe Negro, que teve na mão do. do ah, teve na mão do Haroldo depois passou para o Ciborgue, né, Alfredinho, depois acho que voltou na mão do, do Haroldo, não sei, foi um negócio desse jeito aí, É. príncipe negro, não sei se tiraram o fiote dele também, mas é desse jeito aí. Rapaz, é. muitas perguntas aqui para você, tem aqui ó, o, o, o Wagner Câmera, tá dando aqui boa noite para você e está perguntando... Ele tá mandando perguntar para você como é que ele faz para ser seu amigo, meu amigo. Olha aí, todo mundo querendo ser seu amigo aqui, como é que faz para ser seu Eixe, amigo? Tá fácil. Tá <risos> né, Zé. Tá facinho. Tá facinho. Tá só ligar lá no zap lá e falar lá e não tem problema nenhum. É só de manhã eu gasto gasto mais de vídeo, quase uma hora só para dar bom dia para turma dos colegas meus aí. Aqui na descrição tá o teu zap, eu vou colocar o teu zap aqui na descrição do uhum. vídeo para a galera entrar em contato contigo aí quem quiser, falar.